Está na Câmara dos Deputados Federais um projeto elaborado pelo ministro Sérgio Moro que ele chama de combate à corrupção, mas que de combate à corrupção ele não tem nada. A gente tem expectativa de que a OAB, no âmbito nacional e regional, chame o processo de discussão, de debate, em conjunto com a Câmara dos Deputados, a respeito do assunto. Esse projeto aumenta o tempo da pena e a permanência das pessoas na prisão e aumenta os tipos de prisões que podem existir. Só que, como é que estão os nossos presídios? Estão abarrotados com lideranças de facções criminosas tomando conta efetivamente dos presídios. E ali vão ficar essas lideranças com presos de outras circunstâncias. Trata-se, portanto, de uma escola do crime. E as pessoas que lá forem condenadas e ficarem presas elas não terão condições de deixar de se vincular ao interesse das facções. E a produção de crime cada vez vai aumentar mais. Portanto, é, é um projeto que aumenta os níveis da violência. Mas tem um tema que interessa mais ao ministro Sérgio Moro, que é a questão das condenações em segunda instância e as prisões desses condenados. Ele condenou, e estão presos, diversas pessoas com condenação em segunda instância. Mas isso é irregular. A Constituição Brasileira diz que ninguém pode ser preso se não tiver tramitado em julgado o seu processo com condenação. Portanto, é irregular. E eles querem exatamente dar a regularidade para aquilo que já fizeram, que não é uma coisa muito comum. Portanto, é um processo problemático e que precisa de debate. Outro tema é da excludência de licitude, que permite que uma pessoa sob violenta emoção mate alguém sem que seja condenada. Então é o soldado na rua, é o marido e a mulher, isso precisa tudo ser revisto.